Tropa, nós estamos no momento mais perigoso da nossa história. Nós temos um presidente completamente incompetente, que não se importa com o brasileiro, já mostrou nas suas escolhas de cores, já está pintando lá o Senado, o Congresso, todo de vermelho. Nós temos o Dilma, cara, o presidente mais burro da nossa história, no momento mais importante da mesa. O que o Putin faz de declaração hoje, a mídia podre não vai entender, não vai achar um escândalo. Mas vamos só recapitular as coisas aqui antes de falar sobre o Putin. A imprensa, junto com toda a esquerda, condenou o Bolsonaro por não sancionar a Rússia. Condenou o Bolsonaro por continuarmos comprando fertilizantes da Rússia. O Bolsonaro não entrou em boicote. E aí chamaram Bolsonaro de genocida, de monstro, de tudo de coisa ruim. Essa mesma pressão não está sendo aplicada pela mídia podre ainda contra o Lula. Mas o que a gente precisa entender é que o que eu chamo dos príncipes do comércio do nosso mundo, aquelas pessoas que controlam os valores dos produtos, que escolhem o que será produzido no nosso mundo e o que não será, por exemplo, dizem que... o o barril de petróleo dos russos, do Putin, não pode valer mais de 60 dólares. E quem são essas pessoas? É um grupo de pessoas criadas pela própria comunidade? Não, são os donos desse mundo, os príncipes do comércio. E aí, claro, não tenham dúvida que se eles usaram a alcânia de sacrifício contra o Putin e nem sequer estão enviando aviões, vocês acham que eles irão socorrer o nosso país? Eles estão prontos porque o Brasil é um alicerce do Putin O Brasil não só compra fertilizante, mas como eu vou mostrar para vocês Compra o petróleo russo, faz a economia dos russos girar e se, e se o nosso Dilma aceitar esse boicote contra os russos Pode ter certeza que acabou para o nosso país, cara nós veremos uma desgraça acontecendo e muito rápido. E aí, quando tirarem o Dilma com o impeachment, não vai vir Bolsonaro, não. Tem um amiguinho deles, o Chuchu, que está ali só nas sombras esperando o seu momento, certo? Então vamos analisar o que de fato está acontecendo, certo? A Rússia irá cortar sua produção de petróleo em 500 mil barris por dia. Que é um número que nós, réis mortais, não conseguimos entender. Da oligarquia russa, grana que esses caras têm. Em resposta à iniciativa do Ocidente de limitar os preços do petróleo russo em função da guerra na Ucrânia, afirmou nesta sexta-feira 10 o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak, Segundo múltiplos relatos da mídia russa. Então essa notícia é fresquinha, certo? Por que eles vão cortar? A partir de hoje, vendemos totalmente nossa produção de petróleo. Mas, como declaramos antes, não venderemos petróleo àqueles que direta ou indiretamente aderirem ao teto de preço, disse Novak, segundo a agência de notícias russa TASS direta ou indiretamente. Essa declaração é feita única e exclusivamente após o Dilma ir visitar o Joe Biden. Então é o seguinte, você quer? A gente não vai nem te vender mais petróleo, o que não faz sentido para nós, porque a Rússia deixar de ganhar dinheiro. Como é que eles vão financiar a própria guerra? Nós não sabemos o que esses oligarcas guardam em dólares não sabemos o que eles guardam em tesouros em ouro certo a gente não sabe os russos estão prontos a, a passar fome a, a aniquilar a maior parte da sua população passou uma moto ali a é um milhão né mas os russos estão dispostos a qualquer coisa eles não se importam em ter que sacrificar a sua população se for para destruir o nosso querido e maravilhoso Ocidente, que está cada vez mais imbecil. Por lacração, a gente pode ser completamente destruído, cara. Tá maluco? Tá? Os países do G7 impuseram um teto de preço de 60 dólares ao barril de petróleo russo. Então imagina a grana que isso não dá por dia em dólares, certo? Embarcado para países fora do ocidente O objetivo é manter o fluxo de petróleo nos mercados globais De forma a evitar os saltos de preços vistos no ano passado E ao mesmo tempo limitar receitas que a Rússia poderia usar para financiar a guerra contra a Ucrânia né? A fonte Associated Press Então quem são esses países do G7? Quem são esses super mega poderosos que escolhem o valor do combustível, o valor do petróleo? então isso por si só já é interferência na economia já revela o lado para vocês deles que são super esquerdistas querem controle das nações assim fica mais mais fácil usar essa população de sacrifício caso seja necessário esses líderes do G7 eles não são nacionalistas eles não estão nem aí para o próprio país deles eles querem só poder pelo poder agora que que o Brasil tem a ver com isso certo eu tô aqui com um site que diz assim o que o Brasil importa da Rússia confira os 10 produtos mais importados Vou aqui puxar a tabela já direto para vocês mas para vocês verem o fertilizante é muito importante blá blá blá aí vamos lá gasóleo óleo diesel 7 como é que é aqui ó 7 milhões de dólares certo Aí nós temos outros cloretos de potássio, que são os fertilizantes, se não me engano, óleos brutos de petróleo, a ulha betuminosa, gás natural liquefeito, como vocês podem ver, é tudo que eles tiverem de produção ali de petróleo, de gasolina, de óleo diesel, do que for gás natural, o Brasil está comprando aos milhões, aos milhões, certo? Naftas para petroquímica, nosso País depende única e exclusivamente de comprar da Rússia. Se a Rússia chegar amanhã e falar, mano, não vou ter mais combustível para vocês, vocês só imaginam isso? Imaginam o Brasil parando. Ou eles estão falando que não vão mais vender petróleo. Então, o Dilmo nesse momento tá numa situação extremamente delicada se ele vem e provoca os russos e de repente ele sofre um boicote vocês sabem o que irá acontecer ele será empichado então eu não acredito que ele quer isso mas ao mesmo tempo é exatamente a pressão que o Centrão vai fazer sobre o próprio não pensem que atacaram tanto Bolsonaro para deixar o Dilma lá e ele não tá comprando sua briga com a Rússia infelizmente Tá, eu estou aqui com o site da CNN Brasil, que para mim sempre foi chamado de China News Network, mas enfim. Em meio à tensão entre Estados Unidos e China, Lula se encontra com Biden hoje. Então, outro país aí que faz, uh, por mais comunistas e vermelhos que sejam, fazem oposição aos príncipes do comércio, esses globalistas que querem controlar o nosso mundo. Não está comprando só briga agora com o Putin, cara. Vai comprar briga com a China também? Aí já é demais do, aí de um que está fazendo, está levando o nosso Brasil à beira do precipício, mas não pensem, se a esquerda global tá se importando se todo brasileiro morrer de fome, para eles vai ser uma maravilha isso. Porque aí eles podem vir, colonizar aqui, não vai ter mais ninguém, vai ser tudo barato, vai estar tudo destruído, a nação vai ter completamente dizimada, aí eles só vêm e pegam nossas terras e fica assim mesmo, cara. Não tenham dúvida, para eles é um enorme problema. Para vencerem o Putin, o Brasil precisa aderir ao boicote. Sempre foi assim, acredito que é o motivo por que tanto atacaram o Bolsonaro recentemente. E vamos ver a mesma coisa acontecendo agora com a China, cara. Esse cara tá maluco? O presidente Dilma se encontrará nessa sexta-feira com o mandatário dos Estados Unidos, João Biden. Washington, blá blá blá. Na quinta, data da chegada de Dilma ao país, foram divulgadas informações oficiais, que até então eram confidenciais, sobre o balão chinês abatido enquanto sobrevoava o estado de Montana. Conforme o departamento dos estados dos EUA, o balão era capaz de monitorar sinais de comunicação e fazia parte de uma frota que passou sobre 40 países em 5 continentes. A China, por sua vez, afirma que se trata apenas de um balão meteorológico, o episódio aumenta a tensão entre as duas potências mundiais que também disputam uma aproximação com o Brasil. Biden deve convidar Dilma para a cúpula internacional da democracia em março numa tentativa de construir uma espécie de aliança ocidental e diminuir a influência da China. Entretanto, março é o mês que Dilma viajará para o país asiático. O governo chinês quer aumentar ainda mais o negócio no Brasil, parceiro do país no BRICS, junto com Rússia, Índia e África do Sul. Agora... Como eu expliquei para vocês, isso é uma impossibilidade. Ou a gente vai aceitar o boicote à Rússia e, portanto, a Rússia irá nos boicotar, ou simplesmente não iremos aceitar esse boicote. Só que como funciona isso? Vocês acham que o João Biden quer o quê? Quer que o Brasil fique bonitinho na fita, negocia com os russos, negocia com eles? Não, eles têm um lado político deles, eles querem a destruição total da Rússia Se tiver que colocar lá a Ucrânia, todos os ucranianos e todos os brasileiros né, nessa máquina de moer carne Eles não estão absolutamente nem aí Então essa decisão que o Dilma vai tomar pode mudar o rumo da nossa história cara. É um assunto extremamente importante, certo? Por isso eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários por último, se você deseja dar aquele suporte para o nosso crescimento do canal, participe da nossa sexta rifa, tamo junto, rumo aí a 150 rifas compradas, concorra a um celular Samsung e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.